Cavalheiros, quanto tempo? Eu sei que eu avisei a maioria aí, né? Mas para quem não sabe, eu dei essa sumida porque eu tava novamente em hospital, né? No começo desse ano... Na verdade, é melhor explicar do começo para quem não não conhece. Eu Meu nome é Igor, eu tenho um problema, né? Eu tenho uma doença, é a doença de Crohn, né? Que é uma doença que faz o seu sistema digestivo todinho ficar arruinado, inflamado, doído, né? Ele vai criando úlcera pelo seu sistema todo, da boca até o, né, até o fiofó Uma coisa triste, eu dou risada. Mas é, é, assim. Aí eu tenho esse problema, né? E eu venho lutando com isso desde 2016, perdendo essa luta, como eu digo, porque desde 2016 é crise atrás de crise, né? Aí ano passado, 2021, foi quando ficou o, o pior. Foi o pior que eu tive dessa doença. Eu estava desmaiado em hospital, né? Aí lá fiz, foi feito exame que e descobriu que na, a minha doença de coma, o intestino grosso tá, tava no na, nas últimas. Podia retirar já, né? Caso de cirurgia, porque não, não, não prestava mais o um pedaço do intestino grosso. Essa parte dessa tripa não, não servia mais e a gente ia tirar, né? Aí eu passei um ano com essa tripa podre ainda para poder fazer cirurgia. No começo desse ano, em 2022, eu passei por essa cirurgia, né? Que é a colostomia. Eu tenho uma imagem dela aqui. Essa, essa, esse negócio aqui, né? Que eles... Eles arrancam o um pedaço do intestino grosso, né? Deixam o seu intestino pra fora e fica saindo fezes nessa, na, na, na bolsa de colostomia. Aí eu passei por esse procedimento no começo do ano, né? Aí deu uma melhorada, bem que no começo melhorou, deu uma aliviada na, nas coisas para poder dar um, uma descansa-tripa, tirou a tripa ruim, né? E foi tirado 30 centímetros desse, desse intestino grosso, como o doutor disse, eu acho que o número foi esse, né? Aí passou um tempo, no comecinho eu achei que tava tudo de boa, mas não, eu dei o azar de de ir piorando, a minha colostomia, a minha estomia, aqui esse buraquinho bem aqui eu vou dar um alerta agora de imagem nojenta, porque eu vou mostrar uns umas imagens meio pesadas, são minhas essas imagens, eu me tirei pro celular no hospital e aqui em casa então se você não tem estômago para ver essas coisas, então por favor, é, é hora de desligar o vídeo agora, né mas eu, eu vou mostrar aqui, aí eu, eu vou mostrar isso aqui, meu que é a estomia, né, colostomia, esse buraquinho que saiu meu ficou muito ruim, ficou podre, ele tá desse jeito, né ele tava desse jeito no começo do ano Tava horrível, tava fechando, tava apodrecendo o um lado, né? Aí a tripa tem um nome, tem um termo técnico, um termo científico para isso que eu não entendi. O, o doutor falou, né? Tá, tá acontecendo uma coisa, ele tava fechando, não conseguia mais sair, sabe? As fezes não conseguiam mais sair, tava inflamada, tava podre, tava horrível, tava pior do que tá nessa imagem. Que essa imagem eu tirei bem no começo da, da cirurgia, né? Tinha ponto aqui ainda. Aí eu tive que passar novamente por mais uma cirurgia, foi marcada para o final desse ano, e essa sumida que eu dei agora foi justamente isso. De, eu tava no hospital, fazendo novamente uma, uma colostomia, o nome é diferente, na verdade, não é uma colostomia ele, ele, o procedimento é diferente, porque a já foi feita, foi tirado mais um esse pedaço aqui estava fechando, esse pedaço ruim, né, aí cortou esse pedaço, é, fechou né, com eu, eu tô parecendo Frankenstein, cara, eu tô tudo cortado, eu tenho até a imagem aqui, eu vou mostrar novamente alerta de, de de imagem nojenta, né, eu já, já, quem, quem viveu a primeira, vive a segunda, né eu tenho bem aqui eu tô desse jeito cara corta cortou aquele buraco agora é isso fechou isso aí tá entendendo eu não restaurei não não colocou a tripa de volta no, no lugar eu fiz uma outra estomia na direita desse buraco onde tinha né agora tá mais para dentro da barriga onde sai a bolsa e agora na esquerda eu tenho isso aí essa coisa cebosa né aí eu tô passando por esse perrengue aí tá fechando tá curando né como diz que eu tenho eu, como eu sou um cidadão de, de muita sorte eu sempre dou azar em toda situação Tá saindo uma mistura, acho que eles de seroma, né? Que é a mistura de sangue e gordura. Tá saindo por isso aí, cara. Eu tive que ir pro hospital de novo, né? Removeu com injeção, foi uns 10 seringas. O doutor enfiava a seringa, puxava. Tinha pus e sangue, cara. Uma coisa cebosa. Doía. Eu, eu tô trau, praticamente traumatizado. Não aguento, né? O meu estômago novo, ele tá uma parte da barriga. Aqui, né tá, tá um pouco melhor, mas acabou de, de fazer a cirurgia. Ainda tá machucado, ainda tá dolorido. Em aparência o bicho tá horrível também. Eu tô a minha barriga eu tô que eu não aguento cara. Eu não posso dormir direito à noite porque não posso virar para a esquerda porque né estomia da, da, da cirurgia passada tá tá aqui na tá toda cortada suturada né e, e costurada e, e sangrando tá vazando ainda mesmo que eu tenho no hospital, ainda tá vazando de vez em quando eu tô com um curativo aqui né e, e o da direita tem a bolsa a bolsa de colostomia nova que acabou de passar por cirurgia eu tô parado aqui na cama eu tô num perrengue no perrengue dos grandes, cara. Eu, né? eu tô, não, não tenho nem como fazer comédia disso, não, mas... Pelo menos eu desenhei o, o ratinho aí, o Alex Tosprosa com a dipirona, porque eu tô na base de dipirona esses últimos dias, cara. Dipirona é tremol. Eu tô tomando, o quê? Uns, uns 12 comprimidos quando eu acordo. né? Ao decorrer do dia mais ainda. Aí é muita coisa, velho. Tô passando por isso aí, né? Passei pela cirurgia finalmente, de novo. E se der tudo certo com essa nova histomia, daqui a seis meses, eu vou né reconstruir, se der certo não não que dar certo, nada nada dá certo em minha vida, né, né? tem que ter fé, não sei o que, né, Pô, não deu certo nada até agora, porque que a próxima não vai dar, né aí, vamos ver se der certo, beleza, vou, vou reconstruir meu, meu, meu intestino, né, vou, vou ficar normal de novo, quer dizer, já tirou praticamente 45 centímetros de intestino grosso, daqui a pouco eu não tem mais intestino para tirar, não sei como é que vão emendar não, mas, né, vamos, vamos dar os um jeito aí, vão misturar com com mangueira, não sei o que eu vou fazer, não, mas... Eu não sou doutor, não entendo, não, né? Mas a cirurgia, deu tudo certo, eu tô vivo praticamente, né? Quer dar notícia os senhores aí? Tô me desculpando a ausência, se você quiser me ajudar, eu tenho aquele... Aquele pix lá, eu vou, eu vou ligar aqui no negócio da tela já, já. Se você quiser me dar um dinheirinho... Não, não, aparece, aparece no live pra me dar um o aqui mais tarde, quem sabe, algum outro dia eu apareço faço um livezinho aí. Se você quiser me dar um, um agradozinho para comprar de, de pirona, porque o negócio tá meio apertado aqui, cara. Eu tô tomando programar toda semana né aí eu tá pesado eu tomei voado aqui meio doidão e tá aguentando minhas dor né tava com muito saudade de vocês a gente passei se pega lá no hospital fico sem fazer live que é o meu contato com vocês eu sinto muita falta de fazer live e conversar com todos os senhores aí eu me divirto bastante né mas dessa vez eu não pude né tava cansado aqui oh, minha voz ainda tá fraca me desculpem eu, tô, eu passei por isso e o sua para poder voltar para mim mas eu jogar um joguinho né e fazer o tempo passar mais rápido enquanto a gente joga uma conversa fora, um joguinho assim, né, me desculpe a ausência, se quiser me ajudar, é, tipo, aparecer na, na live, né, mesmo que não seja pra doar nada, é só pra aparecer pra, pra, pra me fazer companhia, que eu tomei solitário aqui só, só né, só, no, só nos videojogos e o que mais. Sim, também, se você puder sair clicando em todos os meus vídeos antigos aí pra me dar uma monetizaçãozinha, né, do negócio, e, de repente você arranja um videozinho que você gosta aí, que você não conhece, né, Vai clicando aí, por favor, né? Por favor e obrigado, agradeço a vocês, senhores. Novamente, me desculpem, né? Mas ia fazer o quê? Fazer live morreu? e ir para o hospital e morrer também. A, opção, a opção é porque tinha que ir operar, não tinha jeito. Tava fechando, sabia, tem uma hora que entupi e não teve outra. Eu tive que passar por esse perrengue aí. Né? Me desculpem, a é vídeo grande, eu já estou prolongando mas ainda. der notícia digo que estou com saudades e estou novamente vivo. Qualquer dia preço fazendo live aí, né? Eu agradeço bastante aos senhores aí por tudo. E vejo os senhores até a próxima. E, e fazia o dinossauro, rapaz. Aqui é o, o, o alaxtrospirose com a depirona na mão. Ele é o doutor. <risos>